Pois ela rasgou a dele, né, mas eu quero ver o peito, ela bater no peito e lá, dizer ele que rasgou a roupa dele, porque se ela for mulher e corajosa, como ela disse que ela tem que ir lá e dizer a ele, pra ele fazer o mesmo, ele tem que ir. Pegar dela e rasgar também. Se ele souber que for ela, ele vai fazer isso. E não vem aqui ninguém, ninguém dizer que ele é agressivo com mulher. Porque ela rasgou a dele. Então ele tem que rasgar a dela também. Se ele não fizer isso, eu dou três tabefe na cara dele, bem dado, quando ele sair dali. Porque eu ensinei a ele ser bom. Ser beija não, seja pra quem for. Não agredir mulher, mas rasgar a roupa dela, como ela fez quando ele tem que fazer. Ele tem... Tem que fazer sim. Gente, mas deixa ela rasgar. É porque ela tá desesperada. Ela sabe que o Ricardo é, o... é, é tudo aí nessa fazenda. Ela sabe, ela é, ela é inteligente. Ela tá tão, mas tão desesperada. Ela sabe que Valentina vai sair. Se Deus quiser. Se a Valentina for pra roça. E ela, ela tá desesperada, ela sabe que não vai ganhar prêmio nenhum, não, pelo amor de Deus, minha gente, a gente aqui, brasileiro, não vamos já um, um milhão e meio pra essa mulher não, dê pra qualquer outra pessoa, você não dá pro Ricardo, dê pra qualquer outra pessoa, mas pra essa mulher não, né, melhor das Itália, né, querer ganhar um milhão e meio aqui, já, já é um deboche pra gente, né, ela tá desesperada por isso, ela quer aparecer. Então, mas Deus queira, Deus queira que ele, quando souber que foi ele, ele rasgue a roupa dela. Porque se ele não fizer isso, não vou conhecer o filho que eu criei, sinceramente. Porque se ele não rasgar uma roupa dela, como ela fez com a dele, quando eu ver o Ricardo, eu vou perguntar por que você não rasgou. O que estava se passando pela sua cabeça? Gente, agora eu só tenho uma coisa para dizer pra vocês. O Ricardo jamais vai agredir uma mulher. Ricardo jamais, jamais vai agredir ninguém, é fisicamente, porque eu criei um homem, não foi um monstro. E nunca, nunca eu era a primeira a dizer aqui, a vir aqui dizer que ele não merece apoio nenhum de vocês se um dele fizer isso. Ele não vai agredir ela, ele vai se revidar no mesmo altura que ela.